E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estou com mais um vídeo. Muita gente tem me pedido um vídeo de como jogar de dragão, outras classes. De dragão e Arven. a inverno, eu sei jogar mais ou menos, não sou muito bom. E Lira também sei um pouco então eu vou usar o que eu sei de dragão não quer dizer que eu vá ganhar nem que eu vou perder porque uma do processo. alternar as skills de dano de cura e de absorvição eu acabei de perder uma contra o cara que eu tinha ganhado ele viu que eu sabia jogar então quando ele foi, ele mudou a estratégia no caso, as esferas que ele usou ele usou todo dano massivo, absorvi tudo então ele esperou eu gastar meu escudo quando achei que ele ia o combate ele esperou gastar tudo para depois usar, então ele foi esperto. Então, ele perdeu uma vez, ele usou esse erro para jogar contra ele novo. Então, eu espero que contra ele de novo, porque eu subestimei ele, achei que ele ia ser um jogador que ia repetir mesmo os erros de novo. Então, foi um erro meu. Então, uma dica para vocês, se vocês querem contra a mesma pessoa, muda a estratégia. Porque se jogar contra um jogador que tem um pouca noção de PVP, no caso, ou conhece um pouco o personagem dele, ele vai saber como alternar as coisas, vai saber como jogar. Então, o resto que tem, pegado de novo. Não, eu peguei um Fênix. Não, um Fênix, no caso. Isso aqui vai ser um pouco embaraçado, porque Fênix, se ele usar tudo de uma vez, pra mim é bom, que eu consigo absorver tudo. Mas se ele dividir em duas etapas de dano, se ele for esperto, eu vou perder. Se eu não conseguir acertar ele, se eu não conseguir combar ele. Porque se ele estiver com tudo no full, vai ter dois stun. então eu não, eu tenho guarda não posso usar os dois no do meu tempo. Nem que estourar a aula. Nem usar o Midino, o medium tem que fundar, então eu tô ferrado. E usar a absorção de dança, só o que eu posso usar pra me proteger dele. Então, eu vou esperar pra ver qual vai ser o sistema dele. Eu espero que ele use tudo de uma vez, porque aí é uma vitória fácil. Mas se ele alternar em dois, eu tô ferrado. Se ele alternar em dois, eu tô ferrado, tem chance de ganhar. Mas se ele divide em três etapas, sem chance de eu ganhar. Porque aí eu tenho que saber muito bem o que ele vai fazer. Eu tenho que prever os movimentos dele. Ele já errou uma skill. Ele vai, vai usar tudo de uma vez. Vamos, vamos Absorve. Beleza, absorviu o dano. Ele usou tudo. Eu vou usar o Cosmo pra quebrar o stun dele. E agora sim eu começo a fazer fase de dano. Vai medir. Não, ele dividiu em duas partes. Stun. Não acho que dá pra ganhar. Se eu usar tudo bem usado, eu consigo ganhar. Ganhei. Ganhei. O erro dele. Ele usou em duas etapas, certo? Mas se ele tivesse não gastado tudo quando usei os cubos do dragão, eu tinha perdido. Ou se ele tivesse, em vez de tentar fugir tentar me matar, eu tinha perdido. Porque o poder dele é mais alto. Então, foi. Peguei um jogador que tem um pouco de noção para jogar contra o dragão. Ele não foi aquele jogador afobado que já soltou tudo em cima do dragão. Então, ele tem noção, só que ele. Acabou falhando, porque eu tinha noção do que ele ia fazer. E você é conheceu o que o, o jogador inimigo ia fazer. Então a galera que joga de Fênix deve estar me xingando, porque é uma boa tática de jogar contra dragões assim. O... Tem que saber, eu não sei como que funciona as vantagens que os personagens têm contra a Fênix. Eu sei que com o Armin, tu vai fazer o quê Quando ele vir, tu vai puxar ele e vai soltar tudo que tu tem. Porque o Fênix é papel e o Armin não tem muito de absorver. Tem pouca, então ele não vai aguentar esse... Esse dano massivo do do, é, do, do Fênix. Só que o diferente do Dragão, que tem menos dano, o Iver tem um, um dano gigantesco. Então, o que eu recomendo? Se é Inver, Iver, vai no IAUIN. Puxa e solta tudo, porque na hora que tu puxar, você tu vai soltar o combo todinho e não vai ter como ele fugir. Eu de Dragão mesmo, quando o Iver solta o combo, eu fico quase na merda se eu usar o combo certinho. E o Fênix não tem skill de absorção, no caso. Se eu tô enganado. Então o dragão marinho é o mais embaçado de com o pvp Peguei outro fênix Vamos lá mostrar Então vamos ver se esse fênix Qual é a estratégia deles, desse fênix Eu estou sem o midinho. Então essa aqui é uma... Se ele dividir duas etapas não tem como ganhar Estou sem o midinho aqui Que eu chamo... a aula falando do dragão eu chamo de midinho, que tira a roupa E estou sem a... colar do dragão, então... Se ele dividir em duas etapas, estou ferrado sem assim, três, eu não faço nada Se ele fizer tudo no all-in melhor. Então o torcedor jogando é inexperiente. Nível 80, a maioria já tem um pouco de noção do que faz com a sua classe. Apesar que muitos é muito difícil, Desculpa, tá passando carro de bicho aqui. É chato. Desculpa, não posso. eu faço tudo sem editar pra lançar direto. E aí não tem como eu errar. Eu não faço roteiro, eu falo tudo que tem na cabeça. Então, gente, eu tô tentando trazer aqui um webcam pra ajudar a galera. A galera que o que eu vou fazer? Eu vou ir pra cima. Então é uma habilidade dele, soltei o combo, já que eu não tenho mendigo, eu vou call porque se ele dividir duas etapas, eu estou ferrado, se ele tiver é, pote de life, também estou ferrado. quebra usar cola do dragão para quebrar o stun dele, no caso, vou usar tudo que tenho, para acabar com isso antes dele combar, senão eu estou ferrado. Vou usar o mendigo, me salvou, puxei e vamos acabar com isso rápido. Pra não acabar é me lascando. Colar o dragão voltou na hora certa. E acabei antes de, de conseguir fazer alguma coisa. Se você não tem o midinho, o midinho carregou no final do, do, da partida. Se você não tem o, o combo defensivo, vai agressivo. Eu já fui em cima, puxei ele, soltei cola ele fez tudo. Você tem que saber o, o que usar no começo. É uma dica que eu dou. Se você não tem tudo pra usar contra o personagem, você sabe que tá em desvantagem, vai pro all-in. Meu, eu com 12 skills a menos, não é muito favorável eu jogar estrategicamente contra o Fênix. É, é meu ponto de vista. Então, a galera que quer saber como pegar Lagrange Atenta, tem que está no rank 6. Eu não queria subir de rank porque eu queria pegar o, o top do ouro, né? o top do, do prata. Então, eu vou ficar jogando agora, porque eu estou precisando de Silver e XP. Então, eu vou ficar jogando direto, só pegar top 30 do ouro, bom, se não pegar amém Então, a gente, Espero que deixe, deixe seu like, compartilhe, por favor, deixe seu like. Se vocês gostaram disso, eu posso tentar mudar de classe e aprender como é que eu uso os comandos dessa classe para passar para vocês. Então, gente, vocês querem ter uma noção de como jogar no PVP contra a galera, nessa Alinhar Galáctica, no X1 com vontade, porque vocês viram que eu não levei pote, eu fui sem nenhum pote, eu joguei sem pote, que <risos> eu sei que eu já falei pote mais quatro vezes, mas essa é uma dica essencial para galera da arena galáctica não precisei de pote de cash para ganhar, ganhar essas duas partidas seguida. das 10 que eu fiz eu perdi 3 das 9 que eu fiz eu perdi 3 no caso estou com mais de 60% de vantagem em cima as duas que eu perdi o Andromeda foi porque eu não ensinei ele o que ele tinha que fazer então depois que o Andromeda sabe o que tem que fazer é impossível ganhar no um X1 e pro Iver foi que eu peguei o um Eimer com cabeça. Ele viu que ele errou e ele correu atrás do erro. E eu fui inexperiente, achando que ele ia assistir no mesmo erro e me dei mal. Então, gente, se inscreva no canal, deixe seu like, fui!